O Breno está me chamando ali que ele encontrou umas flores. Vamos lá ver que flores são essas. São dalias, né? Hum, Olha, que chique! essas daí estão um pouquinho judiadinhas por causa da chuva. Mas dá uma olhada nessa. Linda, é né, Breno? Não é tão linda quanto eu, mas... Hum, Cheira hum, perto. Gente, só oh, estou falando. Essa aqui, ó tá começando a abrir. Linda, ela é linda. Ah, tem um tem... vermelho. Oh, que tem um botão. Ah, esse é um botãozinho. Você vê a, a cor, né? Vermelho. dela é, é, uma, é um vermelho bonito, um vermelho vivo. Ah, tem não várias tonalidades há... de vermelho nela, né? Reparou que tem vários tons de vermelho? Tem. Ah, meu Deus. Mais um lugarzinho para a gente ter o privilégio de... Conseguiu umas mudas, né? De flor. É. Aqui, na verdade, pelo que eu estou observando, eles tiraram para fazer um, um plantio de frutíferas, né? Um pomar. Um pomarzinho. Tem um pé de caqui ali embaixo. Jabuticaba. Só que nós estamos fora do tempo de fruta, né, Bem? Pezinho de acerola. E mais rosas brancas ali, você viu? Ah, fizeram um lugarzinho aqui, bem para alimentar os pássaros, ó. Um comedouro. Um comedouro lá, ó. Não são pássaros, deve vir macaquinhos também. Hein? Também. O que, que tem a qualidade de macaco que ele falou, né? Queria é alimentar os passarinhos é. ou o macaquinho. Passarinho. Hum. Isso você faz todo dia? todo dia? Quando eu acho banana madura para ir, né? Hum. Lá em é? cima, lá em Pô, cima tem tanta banana problema. madura, lá no alto, lá. Ela tem cacho lá que eu não, eu não sou capaz de, de, de, de, de, de transportar, sabia? Tá tem que buscar é. um trator. Não, é cacho grande. Ela é um nanicão que eles É. É. Vou pegar aqui, ó. Olha o passarinho chegando ali, gente, ó. O passarinho já tá tão educadinho que ele tá colocando e o passarinho chegando ali, ó. Tá escondidinho ali no meio do. Daqui a pouco ele chega lá. Só, só sair daqui que eles vêm. Eu vou ficar bem aqui pra ter o privilégio de gravar eles aqui. Aí estão tão, tão educadinhos que ele já vem. Chega o marromzinho, chega o sangaço. Aquilo ali qualquer, é, não é pássaro preto, não? né? Não, isso é um esquecido. É um passarinho ali. Olha que... o sangaço chegando aqui. aqui é o casal. Ah, o casalzinho? É um isso, pertinho e é o casal. O sangaço vai descer agora. Que coisa mais gratificante, não? E mais outro ali. Lá embaixo um casalzinho de seriema cantando. Tem uma rosa aqui que eu vou ver. É perto. Que graça de rosa, ó. sem aço. Tinha um trinca-ferro assim, você perdeu. O que eu achei interessante é que você colocou na casca, né? Para eles pegarem e... Ah, é, eu não coloco a casca, mas o parceiro vai ficar... E tem outros passarinhos que Chega, pega o filhos. Tucano vem Tucano. e mata mesmo sem dó, né? tem aquelas grandes. Me roscunho. Ai! Oh. Aqui chega essa dia, chega bem seguir. Está meio devagar hoje. Eu, eu achei é porque nós estamos aqui, viu? Eu vou dar agora uma volta nessa pequena localidade e vou mostrar para vocês o carinho que esse senhor tem pelas flores. Ele estava dizendo para mim que infelizmente, devido a uma chuva de pedra, ele tomou um prejuízo muito grande com as flores dele. Rosa branca. Olha o que a chuva de pedra fez, gente. Infelizmente. Mas tudo bem, ainda dá para Imaginar como estavam lindas essas flores. Não conheço essa flor por nome, não sei qual é. Essa é a flor do Antúrio. um canto bonito de passarinho ali ó é uma dália grande né bem a qualidade ou será que é o solo que faz isso branca aqui tem um pé de caqui aqui como eu já mostrei mas não estou vendo frutos estou vendo frutos da laranja que eu estou vendo Deixa eu descer para cá. Tem sim. O caqui ele na ele frutificou assim, mas caiu. Não sei qual motivo tá caindo. Tem caqui madendo no pé, mas tá caindo bem. Tá. Tá verde. alguma coisa aqui, né? Tá caindo desse jeito. Opa, hein? opa, tem caiu. Olha que lugar mais gostoso, gente. Ele vai só ficar aqui aqui, pé somba. Aqui é um pé de Santa Bárbara. Brução aqui. Que judiação, né? E as plantas também já não dá mais, ó. Laranjeira nova já morreu. As mudas já vêm com doença. Hum. Que judiação, né? Não hum. dos tempos, né? É assim mesmo. E dá aquela tal da... aquela Fim dos de é, passarinho é, também, né? É, de passarinho demais. A é é, a de mata, é a de demais mesmo. E erva de passarinho, por mais que você tire do pé de árvore, ela continua preguejando, né? Aqui assim era um galinheiro meu, eu não vou mexer ainda, tem frango aqui. Fechar. Ah, por isso que tem um portãozinho, não é. sei, Ah, ah. tem que reformar tudo. Tô vendo lá, a estrutura tá ali ainda. Colocar outra mural, outras telas tá. Aquele gato do mar fez é. passam espaço aqui. Então... Ele conseguiu passar? Pegar uma, pegar a frango aqui dentro. Mas o oh, bichinho esperto, hein? Ah, é esperto. Gente, olha que interessante que nós encontramos aqui. Isso aqui é um pé de caqui. E nasceu, algum passarinho deve ter trazido, essa orquídea. Ela já deu flor, já. Não conheço a qualidade dela, não, mas já deu flor. Tem um galinho sequinho aqui, saindo dela. E uma pequena lagartinha lá dentro. Olha lá, que interessante. Olha, gente, nós Também. encontramos aqui na casa do João Paulo, esse pé de canela. <risos> Só que, infelizmente... Alguma coisa aconteceu que ele não foi para frente. Então, eu falei para ele procurar saber direitinho o que tá acontecendo. Porque você pega nos, nos galinhos, você sente o cheiro forte da canela, mas ele tá morrendo. Uma pena, né, João Paulo? Uma pena. Uma pena. Aquela, aquela é a chamada olho de boi? Aquela lá? É. Eu acho que ela fala coroada, né? É uma grandona. É, uma assim. grandona. é a mais essa, gostosa. Né? Essa aqui é pingo de mel, será? Mas pode ser. Aquela miudinha. É, ela é tão Amaral? miudinha não. É, Mais é. ou menos? Mais ou menos. Sabará. E essa daqui que você falou que comprou produzindo? Essa aqui eu não sei o nome dela, já comprei produzindo. Ela mas a não é boa é não. Mas não, ela não dá um doce agradável, você não, quer dizer? Não, ela fica uma casca mesmo. Tem coisa que está murcha. Que que coisa, ela? né? Não sei, rapaz. Hum? Esse aqui tá limpinho, ó, bonitinho o bichinho, ó. Tem um pé de coqueiro ali, ó. ficou Agora só o. E os pássaros acabam fazendo o ninho ali. É uma pena que não dá pra ver, viu? Bota os seus ovos tocando vem. E mata. Que coisa, não? Né? Deixa eu ver se consigo filmar agora devagarzinho. Conhece o bactrim? É um medicamento, eu sei que é. Ali tem o.. Aquilo ali é o.. Cará? Ah, é o Não, açafrão? açafrão. açafrão, né? É. O, esse esse aqui que é o cará? Cará é de ano aqui, ó. Esse daqui, né? O louro é aquele pé ali. O louro é aquele pé lá. Madalena gosta no feijão. Aqui assim ela tá? a temoia. Ah, você tem a Temoia também aí? Ah, caiu quase tudo. Mas ela agora é, é, agora é a época dela. É, ela está crescendo. Aqui, aqui só volta tá crescendo. crescer. Então, um pouquinho de É, eu tô vendo porque agora é a época da, da Temoia. Ali tem, tem várias ali. Olha é. o azulão cantando. Estão é verdes Onde está ele, será? Não né? Ah, daqui eu consigo, daqui eu consigo... Ah, eu tá no terra, tá ah, daqui eu consigo pegar, João Paulo, olha lá. Ah. Olha lá o ninho que o pica-pau faz, depois, infelizmente, o tucano vem. Infelizmente, assim, entre aspas, né? É. Que tem que se alimentar. E arranca o filhote de dentro e come. Tem uma é praga é pra farinha aqui. Abacaxi. vários pedaços de abacaxi. Ah, o figo está aí. Ah, deixa eu... Não, não, antes de arrancar, deixa a é praga. Gente, eu estava comentando aqui, o João Paulo está dizendo, sobre isso daqui. A pessoa, a gente vê, não dá valor. O passarinho vem e deixa. Pode cortar para mim, João Paulo, fazendo um favor? Tem que arrancar aquilo ali, ó. Se não arrancar, ele mata a planta. Chamada erva de passarinho. Mata a planta. É um pé de figo aqui, ó. Só que a chuva. A chuva também passou por aqui. E... E tem uma praga que acaba com o pé de fio, aqueles besorrinhos nas folhas. Né? Quem gosta muito desse daí é. Eu já vi comendo É um passarinho marrom, eu não sei o nome daquele passarinho. Ele vem aqui e faz até o ninho ali dentro. Esse é abacateiro, né? Se não tem o que é rápido, que eu tô na sombra, mas é abacateiro. Ali tem outro, pronto. Lá tem um, sei lá o que você ontem, um o um Araçá. Ah, o Pederaçá. Araçá. O Araçá que ele é lá na é frente. Esse que é esse aqui, o Araçá. É. é. Isso, aquele é Araçá. Ah, deixa ele lá perto. Ali já está, ele não está saindo bem também. Pederaçá aqui, olha. Ele lá O Araçá secando, acho que sim. Essa aqui é um pé de muro que eu comprei também. Mas é mas vou... Batata é doce. É pobre? É isso. Eu vou querer saber a molhada. O cara nem sabe tá o nome. É, essa batata doce aqui, ainda mais essa que dá na roça, onde não tem veneno, não tem praga. É no. É esse aqui, ó. Esse, aqui, ó, esse aqui, gente, que tem bastante mato, ó. é essa aqui. É, mas ele tá mostrando. Ó. Ah, lá embaixo tinha o mandiocal, mas a... Aqui é uma qualidade, né? Olha pedacinho, eu queria comer o Ah, tô vendo. Vamos ver se consigo alcançar ele. É mandioca. Aqui tá muito escondido lá no meio. É, tá muito escondido, não vai aparecer. Né? Ah, o catechopolato, chocolate, família de mentira, né? Esse, cara, esse cara de chocolate é muito gostoso, hein? muito é gostoso. Eu conheci o pé dele lá em São Roque. Muito, é mas muito bom. Tô na frente? Pinheiro dá pinhão. Então o menino dela chegava e ah, pode pegar pinhão para a mãe? Pode. E dali uns dias, a mãe mandou perguntar para fora se tem uma muda de para ela trazer. Dali uns dias ela morreu. A mulher, a mãezinha dele? É. Morreu de infarto. Aí, a tá ali Você pegou dela. a muda dela, plantou ali. Isso. E o pé de pinheiro está lá. Olha lá. A mãe que capinar lá mais sol. Assim, aí, tá? Então, tudo bem que você vê nesse pé de, olha nesse pé de é, pino, é você é lembra dela, dela, não tem como é que você aberto. desassociar, né? É. Aquela moitinha de bambu com o tempo vai dar, com certeza, uma moita muito bonita. E aqui vai até na beira no mato, aquela mata maior ali. Sei, então, ali tem uma aguinha tem uma que água corre, água né? Que... Uma aguinha que corre. Então, Madrinha, esse pezinho de árvore aqui chama machoqueiro, não conhecia, não conhecia. Para que, é que ele serve? Não, ele falou que nasceu aqui não, não. e ele deixou ele crescer hoje está uma árvore. Eu não plantei não, deixou crescer, agora está para o um abacateiro, mas o abacate está para o outro lado. Tem o um abacateiro do lado, né? É. Os pés de pitanga aqui, é cáfio, a capa e assim é essa mãe. A mãe dela ia trabalhar na loja, no né, Cabo Verde, e a Zé ela não queria ir. Aí eu peguei a semente e falei, eu fiz plantar. Quanto a pitanga. Vamos ficar covando lá, tá tacava ali, plantou as três corvinhas. Rapaz, eu vou descansar que eu estou cansado. <risos> Agora eu estou vendo uma coisa bonita ali. Não sei se você falou para a Madalena, mas eu estou vendo um pé de pera. É, é a pera fui... tá. Já a pera já foi frutificou bem. Só que é. a para sair e ela está matando aí. É. A maior está dando até no varal, na cerca de arame, você viu? Tá, aumentou tanto. Como que, que sobrevive? É, não dá para entender. Pera, tem bastante ali. Essa planta aqui é, é o que eu falei lá, a Aqui uns tempos ela morre, some tudo. Aí fica aí só vem. lá embaixo a vida, é. né? Aí depois ela. Eu... E você escolhe? Chega na época? Ah, não, não. não usa? Não. Nossa, eu uso direto, aqui eu ah, não é? pó, né? Isso aí para você comprar. comer, rapaz, você paga caro. Eu compro cola. Mais abacaxi o aqui. O açafrão. Colorau. Colorau. É demais. Você acredita que eu fazia moleque não tem eu juiz? Eu também. Eu, eu acho é que mesmo. não tem Não tem uma criança é, naquela época que não tenha feito isso. Olha só. Aí você pulava seco ou passava por baixo? né? Não, pulava cerca. Fazer isso aqui diz que não dá, né? Não, não dá. na verdade ele não dá porque você desce pra um dá pra mil, né? É porque é. ele vendia, né? É, então. Ele tinha um granja, vendia galinha, vendia pera, cachorro. Recordando nosso tempo de infância. Lá, é lá em É. Aí você pega esse aqui, ó. Leite. Pega e esse leite. Põe na verruga. Ah, uhum. tá verruga. Dá Espece... tá na mão. Na câncer que é. de pera, né? Sei. Coloca ali. Aí em poucas horas já começa a arder. Depois ela vai ficando ferida e, e consegue sumir, desaparece. O nome dela você não sabe então? O nome é só o canelinho que saber. Perguntar para ele. E esse aqui é canela de macaco. Medicamento para rim, medicamento natural para rim. E aqui não conheço como bambuzinho. É, tem região que chama de bambuzinho também. Essa planta eu conheço de muitos anos. Quem tem problema no rim se medica com isso aqui, ó, normalmente com o tempo se sente curado. Agora essa aqui, ó que interessante, que planta bonita essa aqui, ó. Essa aqui vem, vem mesmo, não. Não vai nem pensar em ir no olho, mas eu plantei no lugar mesmo. Você tirou, -tirou a, a, a, a folha daqui, ó o resultado. O leitezinho vem, né? Que coisa, não? E bonita, hein? o parneio pegou a planta como se fosse para curar a planta, não tem câncer de pele. Tem, tem sim. Mais um aprendizado. E esse aqui que é o famoso que eu gosto do chá dele? Favaca. A favaca Eita, a favaca. Erva doce, capim cidreira. É mesmo, ali a erva doce ali, ó. O galho tá até tombado, ó. <risos> bonito demais. Essa erva doce eu deixei ela pendar, mas é ruim. Pô. Tava muito bonito, não tem mais. Que passarinho que esse é que tá cantando? Esse é o Siriri. É aquele companheiro do Bentivir. Ah, porque uns até confundem. Isso. Quem não conhece fala que é, é Bentivir. Capim santo. Ô, banalinha, não. eu tava querendo um capim santo. Aqui tem, ó. É só ter descido aqui, ó. Isso aqui? É, ontem eu tava querendo um chá dele. Capim sardreira, erva sardreira. É. o carioquinho esse, esse feijão é o... Ela, ela não gostou do que? O sabor dele? Não, não foi muito. Deixa eu ver. Essa hum. eu nunca vi dele. Essa qualidade também eu não conheço, não. Vem da onde para vocês? Esse é um rapaz aqui. plantou e, e deu para mim comer. Ele uma caramba sabendo. Sabor da carne moída. E no fim não deu nada? Não, dá para comer assim. Dá? Dá. Não ficou outra cor. Esse, então você conhece ele por feijão? Sangue de tatu. Sangue de tatu. É. Esse eu nunca vi, né? É Se é que eu já vi esse feijão, olha, não estou lembrado. Olha que beleza, e ele é bonito, né? É bonito, olha. Para um pouquinho, Gente, isso aqui é bálsamo. Pena que mais uma vez tenho que falar que a chuva de pedra destruiu ele. Mas é bálsamo, dá até dó de, de ver como que a chuva de pedra acabou com as coisinhas nessa região dessa vez, viu? Mas tudo bem, pelo menos o pé tá aqui. Babosa. Eu passei pela babosa e não vi a babosa. Moranguinho bambu babosa lá eu esqueci de falar a respeito lá na frente tem o moranguinho Vai entrar lá. e aqui o couve florzinha folhinha dela flor lá dela aqui que belezinha de flor e essa aqui é ela tá mais verdinha ele tá mostrando pra mim ali que tem tem uns moranguinhos que ele plantou ele falou que ele não vai colocar veneno. Se for para colocar veneno, então ele prefere não continuar cultivando. Só tem um pequeno problema também: os passarinhos vêm aqui e comem, né? Quer dizer, está provado que dá. Está provado que dá, mas o passarinho vem e come. Aí. Bom, é melhor criar isso aqui, passarinho comer, do que comer envenenado, né? Da cidade. Um pezinho de... Olha, que belezinha. Não tinha visto isso aqui, não. É. Uhum. Mas dá para comer ainda, viu? Dá. Tranquilo. Fica é meio amadinho. Alface. E ali? Isso aqui é hortelã. Hortelãzinha. Essa, Essa... Essa aqui, não sei o que é. Eu... Me esposa para não sei o nome disso Madalena. É meta, né? Madalena, isso aqui... Oh, é menta, não é? Não, menta não, é... Aquele ali é o hortelã, ó. Hortelã? Esse é hortelã. Que é levante, isso aqui? Será que é levante? Pode ser, né? Eu acho que é levante. Ser, né? Se eu não me engano é. Ainda vou ficar bom nisso, viu? Você pode ter certeza, vou ficar bom mesmo. <risos> Quero começar a plantar com gosto e saber que e eu tô o que estou plantando. aquele é aquele hortelãzão, não sei se... É, é. porque eu não estou vendo ele, não. Eu acho que aqui é o hortelãzão. Isso aqui, a minha filha trouxe dinheiro para... Leve para ela lá, disse que é bom para cansa. quem não sei quem que, que, que usa. Não conheço também. Ó, oh, sente o cheiro Eu tenho pelo cheiro. Ah, anemia. Essa flor aqui dela, que deu aqui, era dela? Ela deu flor. Ah, ah, era dela. Tudo isso a gente tem que aprender, né? É, se alguém ah, A outra qualidade, esse é, é, é o poejo. Não, o poejo é, pequenininho. é Cheiroso também, será. É... Qual que será? A dona Maria sabe, não é? Eu, o poejo é... É, é miudinho, é né? Aquelã. poejo é miudinho, né? Parece que aqui Poejo? Poejo? Ah é, poejo é mais ou menos rasteiro. Parece isso aqui, é. ó, poejo. Deixa eu ver? Isso aqui é gengibre? Mas não é. Ah, parece que esse aqui o poejo? é que, que é isso aqui? Não é, não. é matinho? esse aqui é o gengibre, né? É de gengibre. É. E você colhe muito gengibre aqui ou você só planta para plantar? Só quando quiser pega, não, cara. Olha lá, Madalena. Você que gosta tanto ali, ó. Que? Olha lá a raiz do, do gengibre lá. Fica hum. tá mais para dentro dar... eu... tá da hora. Está para lá da horta, não está? Vamos lá, vamos voltar. Também vira praga. O boto você tem que procurar equilibrar ele, porque senão ele é. vira uma árvore. É Verdade. Olha só o talo que estava aqui já, ó. Ó, se largar esse talo engrossa, vai que vai. Já é, tá até um amigo que o sapo. Hum? O sapo. Cadê ele? Cadê o sapo? Deixa eu ver. Não, Quer eu tirar ele de lá? É Quer que eu tirei de lá? Vai tirar a mão, hein? A mão mesmo. Né? Vem cá, você, ó. Vem cá. Eu posso, só siga a minha mão, só. Aqui, pessoal, ó. Tava bem. Ó, o rapaz viu ele. Escapou de morrer, negão. Né, Aí, ó. Escapou de morrer. E tomar uma enxadãozada. Cheio. Tá vendo? O pessoal tem um certo medo, um certo nojo. Mas aqui o Cícero não, o Cícero é diferente. bom? Vamos jogar você para outro lugar, vai. Sabo, não não sabo, joga não, não sabo, joga sabo não. o pode? Não, ah, tadinho. Sabo, boador, não mata não, não, faz assim com ele não. Deixa eu sair daqui para o rapaz poder continuar trabalhando. Tem até uma canetinha que quebrada. Opa! Que é uma benção, esse aqui é uma benção na terra, viu? Na horta, nem né? é. principalmente. Na horta é uma benção. Ele limpa tudo que é praguinha. Tudo que é a coisinha, vai, vai registrar ele pra Tá difícil aí, né? É, pra tá sair é difícil então, não. Tem que lavar ela. Vou levar, vou levar ela. levá com terra mesmo, daí ela conserva mais, né? É, né? Tem nem mandioca, né? Ai. Aí, gente. Vou ó. que eu vou lá pro dia? Eu não sei onde é que tá. Aí tá segurando. Aí, essa aqui é a gengibre que a gente gosta tanto na cidade. Eu gosto muito mesmo. Natural. A raiz dela. Passa na água, né? Tem e aqui cheiro... tem muito mesmo. Tem Você cheiro deixou... de... Tem tá cheiro de amendoim. Mas até... Ó. Tá cheiro. É verdade. Che cheiro, cheiro de... A em verde, hein? É. E o pé de bordo foi longe, hein? Forro. Oh. E as minhoquinhas para pescar? Minhoquinha minhoquinhas para pescar. Pegou uma raiz, mas. Parece que tá fraca, né? Ah, tá nova, né? Não, mas. mas... Ah, não, é, mas tá aí. Ela tem... morre, a raiz morre com, com o tempo, ou não? Já tá passando a pequena. É, vai secando, com o tempo ela vai secando, mas no chão não, no chão só vai crescendo. Pois é, mas tá devagar aqui, isso aqui é velho. É velho? É. Ah, então. Aqui ela lá é nova. É interessante, né? Se ela ah, tá velha, tá... melhor, né? Isso já dá também, viu? Sim, Caiu, mano. Perceber lá. Vou pegar a sacola. Passagem na água, preta? Hum, Faz é aqui, ó. Quer passar na água? Ah, tô aqui já, né? Lavando a gengibre, tirando o excesso de terra. Pra levar ela pra casa já um pouco mais. Mais limpa, né? Tá custando nove reais o quilo lá em Limeira, onde eu moro. Bem, é a primeira vez que eu tenho contato com ela tirada da terra, né? Ah, é? Primeira vez. Batata vem que laço, né? Hã? Batata doce veio que laço. Mas Essa batata tem que zelar ela, né? Tem que? Ir? Deixar no sol pra ficar doce. Pra adocicar, né? Não, mas ela vai Gelar? É, deixar o, os rios do sol, do sereno. Para ela poder é, acumular mesmo, o doce mesmo. O inhame, ele deixa no sol também, sabe? Inhame, não, inhame uns para caralho, isso aqui é caralho. Deixa no sol, ele, igual a batata, deixa ele no sol. Deixa ele dar uma secada no sol, ele puxa. Ele puxa aquela... É, pra ficar enxuto, pessoal. É, foi bem chutinho Vocês quase não comem essas coisas aqui, então? Não, não liga muito, não. Isso é a chamada comida prank, que eles falam. Isso é uma das coisas que a gente tem prazer de ir pro, pro sítio é isso daí. Ah, é? E você sabe que se não me foge a memória, não sei a, a respeito dessa folha. Mas eu creio que até a folha se consome. É uma folha de outra qualidade, parece aí. Ser... Que é a taioba, né? É isso, taioba. taioba. Mas eu acho que se brincar, isso aí também come. É Você não formou ainda não? É verdade. É, bicho. É, esse também é bicho. Eu gosto com chá, sabia? Chá? Um chá. Faço um chá. Deixa ele mornar e como que com isso aí. Tem então, um tanto bom já, ó. Dá pra... Está Tá muito molhado. bom quando tá mais seco. É, isso é. ó. É esposa tá né? É, João Oi? Aquela é sua esposa tá chegando? Tá? É. É ela é a casa. Ela é quem? Ah, <risos> Invadindo seu território aí, aí. Tudo bem? Bom, né, bem? Tá aqui, ó. O João. Bom, acabamos de ganhar um presente Vamos levando agora para casa a Inhame E a gente Vai. aceita mais? Mais? A gente aceita de coração Porque ele estava falando que ele quase não come Você aqui come? E lá a gente come bastante isso aí E eu, eu tinha visto já as... Não está muito nova não, né, João Paulo? Não está. Ela lá... Ela saiu de novo, mas é a mesma idade. Com o tempo ela, ela desaparece, né? Desaparece. As folhas só, lógico. Ela seca. Ela seca. Talvez pela grossura do... do... Aí, ó. na sua e, fazenda. Está filmando meu marido. É, e nós estamos aqui faz tempo. Dele, bem? Só colocar tá aqui, é. eu chavei do meu nariz aqui para não me ver. É Nós fomos lá no Capoeira, saímos daqui era seis e meia. Está bem fraco. Tá, né? Está, ah. né? Eu pensei que dá tá mais. Aí o Abel estava lá, nós vimos com ele. Eu estou vendo mesmo que dá. Tá... Eu sei que começo mais. Aqui? É. Eu, hoje não tem chuva não. Não está tendo. Tem é. Agora nós estamos aqui em outro lugar com o João Paulo. Ele já está tirando batata doce. Só que ele falou que pode ser que não tenha muita batata doce. Mas quem já conseguiu já algumas. É, realmente tá mais difícil mesmo. Tá fraco o batata. É. Que terra, né, Madalena? Gostosa, né? Hum. É, a, raiz, a raizinha tá começando agora. Olha que terra mais fofa, não? Olha só. Essa raiz aqui, olha. Né? É vem de cima, será? Tá bastante, pra todo lado, não. Tem achei que. Ali para cima tinha. Olha, olha lá, começou bem fininha, tá vendo? Duas lá, bem fininha. Bacata? Tá? É, lá em cima, no, aí perto do enxadão. Que? Não, mas tá, tá, já está pendurado lá já. Eu vou. Ah. Olha, lá, olha lá, olha lá. Mas bem fininho. Você não viu ainda, né? Olha lá, olha lá. Ah, isso sim. é, isso é. Está Está ah, travado. Aí já tem. Pelo menos uma fininha também. Essa come também. É fininha, mas dá para comer. Dá para comer, né? Dá. Esse mato aí que nasce junto, que, que mato é esse? É um mato eu mato mole daqui. O nome dele... Não usa para nada. Meus irmãos até me conhecem melhor do que eu. Eu não guardo muito o nome. É, Aqui tá. vocês não tem aquela guaxuma, é, guaxuma de fazer vassoura? Guaxuma tem. Tem. tem. Ah, não anão cortou um motivo. Deixa, ó. É. é. Taquinho, essa é da vermelha, ela é da branca. Para você fazer nova leira para plantar batata, olha lá, tem mais lá. Você pega essa terra, passa um rastelo para tirar... Não. Não precisa, né? Não. Eu até larguei, não, cara, eu até larguei e deixei de, de brasileiro, Sabe por quê? Eu comecei a plantar muda, assim, ó. Cortava duas mudas aqui, ó. Plantava na normal. Na... Não saiu aqui, tá bom, né, Bem? <risos> Se não sair daqui, tá bom, né? madeira e essa terra aqui não chupa água. Pode chover o que for, agora tá, tá molhada Mas só quando eu plantei morria tudo. Que é tá interessante. Agora porque tá chovendo demais, né? Mas que terra, rapaz. Eu tô admirado dessa terra. oh pegou no meio. Vendo? Ah, tá mais funda, viu? Você viu aí que tá mais funda? É, tá mais funda mesmo. Eu não presta. Aí ó, tem aí onde tá saindo esse cupim, tem uma. Olha o cupinzeiro ali começando. Deixa eu mostrar pessoal esse aqui, é um O cup, pinzeiro começando. Ah é? Olha ele começando ah, é, é, é. aqui. Ó, olha o cupinzinho lá. Formiga gambá, ó. Formiga gambá terra ruim, terra fraca. Ah, você tá brincando. Deixa eu filmar então ela. Essa pretinha aqui? É. Essa aí ferrou, mas ferrou mesmo. Ferrou de, é, de doer, mas eu não sabia que onde ela tem não a terra não, é fraca não. Acho. Eu acho que tem que cortar A terra fraca assim, um pedacinho onde ela está é fraca. Eu acho que isso aí é a casinha da, da formiga. Olha só. Não, tem cupim, velho. Né? Tá cheio de cupim. Acho... Aqui, ó, onde eu mostrei, é cu... tem, tem cupim aqui dentro, ele lá, ó. Justo com a formiga? Não, esse aqui é cupim mesmo. Olha lá, o cupim tá passando lá dentro, ó. Não, não. o cupim não. tá lá dentro. Agora a formiga foi onde ele cavou. Ela fica esparramada na terra. A casa dela deve estar... Um... Ah, irmão, o ninho deve estar por aí. Então, né? agora, isso é bom aqui também. Isso tem é aí, né? É, porque tá quebrado. Não, mas eu quero mostrar aquela tramela ali. Bota ah, no é chão, bem. Essa tramela aí é para segurar bandido. Sim. É... Isso aqui é a proteção deles, o cadeado que eles têm. É, o bandido chega aqui e não consegue aqui. Mas eu tô para te falar, esse tipo da cidade não consegue mesmo não, viu? Você o uh,